Galera, quanto mais eu tô analisando aqui o projeto Inclusiva, mais eu tô gostando do projeto, velho. Pra quem não viu o último vídeo, basicamente o projeto aqui Inclusiva é o primeiro ecossistema econômico educacional apoiado por rede de finanças descentralizadas e metaverso do mundo. Então só de a gente ler esse início aqui você já fica impactado com o projeto, né? Eles nasceram pra levar educação de qualidade pra quem precisa, onde quer que esteja, promovendo o desenvolvimento social e econômico ao redor do mundo e transformando a vida das pessoas. Então é um projeto que tem tanto a parte educacional quanto a parte econômica, é demais, vocês vão ver. Então eu já fiz um vídeo falando do projeto, como eu disse para vocês, você pode estar acessando esse último vídeo para conferir um pouco mais do projeto, mas no vídeo de hoje, cara, eu analisei mais o projeto e eu vou mostrar mais coisas para vocês, então a gente vai dar uma olhada aqui no ecossistema do projeto, vocês vão ver o quanto o projeto é bacana, sério, eu estou estudando cada vez mais e estou gostando cada vez mais. Então, olha só, primeiro ponto aqui é a liberdade para criar suas próprias soluções customizadas, então os atores envolvidos no ecossistema poderão explorar a plataforma com a máxima liberdade criando e comercializando soluções próprias, com preços políticas e regras específicas. Mas independentemente da iniciativa de terceiros, diversas tecnologias, serviços e soluções serão disponibilizados, para que todos possam usufruir dos benefícios de fazer parte da inclusiva. Então agora a gente tem aqui alguns tópicos, tá? Como por exemplo, os ambientes da plataforma inclusiva. Então, ambiente LMS com integridade de dados públicos em blockchain. Então é uma solução de apoio à gestão acadêmica e acompanhamento das atividades escolares, que irá oferecer as seguintes facilidades, presta atenção cadastro do perfil escolar e familiar de cada aluno histórico de participação em aulas presenciais, histórico de uso das demais ferramentas disponíveis na plataforma e histórico das avaliações de desempenho de cada aluno, então olha só que legal toda essa questão de dados públicos que vai ter aqui dentro da plataforma. Olha outro ponto bacana, ambiente de finanças descentralizadas DeFi, que são contratos inteligentes movimentações de criptoativos, movimentações financeiras e gestões de recompensa. Então basicamente é uma solução de gestão das movimentações financeiras realizadas no ecossistema de finanças descentralizadas, que vai ser o principal instrumento para a viabilização de valorização dos atos de ensinar e aprender, que irá oferecer, entre outras, as seguintes facilidades, ó. Disponibilização da carteira de tokens de cada membro do ecossistema, histórico das movimentações de moedas, implementação dos contratos inteligentes estabelecidos para cada membro do ecossistema, especialmente os mecanismos de recompensas, mecanismos de staking, lending, farming, burning, empréstimo piscinas de liquidez e etc e funcionalidade White Label para criação de tokens e NFTs então olha quanta coisa né, assim não precisa nem explicar, porque tá bem explicado, então olha só quanta coisa. Linkando aqui com NFTs o um ambiente de gestão de NFTs tá com basicamente registro do contrato e armazenamento e disponibilização do NFT, também a parte de jogos de aprendizagem isso aqui é muito bacana, metaverso inclusiva, olha só as crianças aqui com óculos de realidade virtual né o óculos VR, então tá aqui ó cardápio de jogos de aprendizagem, jogos de apoio ao ensino formal de nível fundamental, jogos de apoio do ensino formal nível médio e jogos de apoio no desenvolvimento profissional, tá? Na nova economia digital em formato de realidade virtual. Jogos de apoio também de impacto social, ambiente de rede social e ambiente de rede social baseado em experiência imersiva, ok? Também temos um ambiente de marketplace para comercialização e troca de criptoativos por produtos e serviços de diversas naturezas, tá? Como, por exemplo, mês de consumo, alimentos, roupas, remédios, material escolar, além da venda de NFTs e materiais de marketing, né? inclusive e seus parceiros. Também ambiente de análise preditiva, com mapeamento de sintomas de distúrbios de aprendizagem. Olha só que bacana! Então, então, basicamente, é um apoio à gestão acadêmica baseado no uso de modelo matemático que procura mapear características comportamentais de alunos e professores. Olha só, a partir de análise de dados de atividades realizadas, de desempenho obtido e presença nas redes de relacionamento disponíveis. Cara, isso aqui é sensacional. Eles conseguem mapear sintomas de distúrbios de aprendizagem como, por exemplo, desgrafia, dislexia, descalculia, déficit de atenção e hiperatividade, tá? Mapeamento também de sintomas de depressão e indício suicida, mapeamento de transtorno do espectro autista, sugestão de trilhas de aprendizagem e mapeamento das demandas de ensino. Cara, isso aqui é sensacional, eu nunca tinha visto isso em nenhum lugar, tá? Também conteúdo aqui educacional EMT e EAD, tá? Então, por exemplo, curso de formação destinada a professor do ensino fundamental e médio, também preparação para vestibulares e processos seletivos, tá? Cursos profissionais, profissionalizantes de nível médio nas áreas de administração, vendas, cooperativismo, qualidade, empreendedorismo, finanças, gestões de recursos humanos, serviços jurídicos, informática, secretariado e também cursos de nível superior. É muita coisa, né? E para fechar ainda, modelos pedagógicos, tá? Como customização e implementação de modelos pedagógicos, quadro de professores especialistas em educação para rede de ensino, disponibilização de professores de alto desempenho nos diversos conteúdos educacionais ofertados e disponibilização de equipe especializada em pedagogia do ensino para mentoria nos modelos pedagógicos utilizados. Então assim, foi bastante leitura aqui, mas deu para vocês verem, a gente aprofundar mais o projeto e vocês verem o quanto o projeto é sensacional. E ainda para complementar esse vídeo, eu entrei aqui na Polygon Scan, né? que basicamente mostra o scan aqui dos tokens da rede Polygon, e eu pesquisei aqui sobre o projeto, vocês podem ver que o token do projeto é o Zcoin, você pode é, ver mais sobre isso no último vídeo, mas enfim, olha só, sensacional isso aqui, cara, holders, o que são holders? São as pessoas que estão aí no projeto, que tem o token e carteira, né? Então basicamente as pessoas que estão apoiando o projeto e temos mais de 65.490 endereços, ou seja mais de 60 mil carteiras mais de 60 mil pessoas que tem o token, que estão apoiando o projeto, isso é muito, muito show de bola isso mostra que o projeto é grande mostra que o projeto tá divulgando, mostra que tem muita gente apoiando o projeto, mostra que o projeto tá captando investimento é muito bacana isso. E também decidi mostrar pra vocês esse ponto, né? A gente vê aqui no Paper, que são os parceiros do projeto, isso também mostra o quanto o projeto é sério, o quanto o projeto não é um projeto amador, é um projeto assim, bem estruturado, olha só quantos parceiros, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parceiros, né, nessa imagem, pelo menos aqui, atual, né, que eu tenho, então assim, olha só quanta gente que tá investindo no projeto, apoiando o projeto, quantos parceiros, o quanto o projeto tem potencial, o quanto o projeto já é grande, isso tudo a gente vê através dos parceiros, né, você pode inclusive dar uma olhada em cada um se você quiser, então é basicamente isso, tá galera, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero que você tenha gostado do projeto Inclusiva, lembrando que o projeto Inclusiva, que é esse projeto de educação e economia, ele tá linkado junto com o seu token, que é o Zcoin, ou também conhecido como Zycoin, se for em inglês, então você pode ainda ver mais sobre isso aí, se você quiser, você pode conferir meu último vídeo, vou deixar o link Link aí embaixo para você está aí no canal tá e se você realmente se interessou no projeto participa do lançamento tá é hoje dia 14 a partir das 19 horas né 7 horas da noite 19 horas, horário de Brasília, você confere aí certinho o horário, tá? Inclusive, eu vou estar abrindo uma live aqui no canal, ao vivo, para a gente estar conferindo o lançamento do projeto, ok? Então, aguardo todos vocês nessa live para a gente conferir, vai ser show de bola, vai ser muito bacana, tá? E é isso aí, galera, lembrando também que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é um vídeo aí com caráter educativo e informativo, e você pode estar estudando mais a fundo o projeto, conferindo tudo, todos os links aí embaixo, fechou? Vou ficando por aqui, valeu e até a próxima!